Boa noite, mais um Devocional para o Nosso Coração. Vamos hoje falar do medo, vamos falar eh, daquilo que o nosso coração, a nossa consciência teme. Na verdade, o medo, ela inibe a fé em nós. Por isso, eh, na Palavra de Deus, encontramos eh, muitas advertências com relação ao medo, onde quando Jesus aparecesse diante do, dos seus discípulos dizia sempre não temas, não temas, não temas. No livro de Jó, no capítulo 3, no versículo de número 25, a palavra do Senhor diz assim, o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Então tudo o que tiver na tua consciência, se for medo, na verdade ela vai te acontecer, aquilo que tu temes, aquilo que tu receias vai te acontecer, Jô aqui nos dá a confirmação de tudo aquilo que nós tememos acontece, é preciso termos muito cuidado, o evangelho é o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem. Então, quando a pessoa tem medo, na verdade, a pessoa ela ela tem fé naquilo que ela tem medo. Ela ela ela ela crê, ela acredita naquilo que ela tem medo, naquilo que ela receia. Logo, a fé ela ela se torna inútil. Ou seja, não vai não vai funcionar porque a pessoa está tomada com o medo. É preciso nós uh, entendermos o papel do medo na vida de qualquer ser humano, tanto aqueles que estão já na presença de Deus, como aqueles que ainda não estão. Uh, o medo, o medo é, é um inimigo. O medo, na verdade, a Bíblia chama de um espírito. O medo não é... Um sentimento só, não é Na verdade o medo é um espírito E esse espírito faz com que aconteça verdadeiramente aquilo Que a pessoa eh, teme, que a pessoa receia É preciso termos muito cuidado No livro de provérbios, no capítulo 10 no versículo de número 24, a palavra do Senhor também diz assim: O que o ímpio teme, lhe acontecerá; o que o justo deseja, lhe será concedido. Então, o que aquele que não crê em Deus, teme, tem medo, vai lhe acontecer. Vai lhe acontecer. E o desejo de todo aquele que crê em Deus, que é aqui o justo, então lhe será concedido o desejo de um justo é o quê? É ter saúde, é ter vida alegria paz é, é viver um dia na eternidade com o Senhor isto lhe será concedido porque é o desejo do justo o ímpio não pensa assim o incrédulo aquele que não crê em Deus ele não crê em Deus ele não acredita no no, no, no céu ele não acredita na salvação logo a esperança dele é, ela a esperança dele está misturada com medo com receios com dúvida então isso aí lhe acontecerá isso mais tarde ou mais cedo vai lhe acontecer é preciso não Aqui separarmos as águas No mesmo livro de provérbios No capítulo 11, no versículo de número 23 A palavra do Senhor também nos diz assim O desejo do justo resulta em bem A esperança dos ímpios Em ira Ira Ira o que, é que significa na Bíblia? Ira é a maldição do Senhor É o furor de Deus contra aqueles que não creem nele Que não creem em Deus Então o desejo do justo, justo é aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, foi vestido com a justiça de Cristo, por isso é chamado justo, não pelas obras dele, pelas boas obras, não, mas pelas obras de Jesus, Jesus é quem fez as obras, ele acredita, ele crê, ele recebeu as obras de Jesus como se fosse dele, então é creditado, é colocado, é imputado nele a justiça de Cristo, ele é chamado justo, Deus chama todo aquele que crê em Jesus como de justo você e eu minha irmã e meu irmão somos justos aos olhos do Senhor então oh, o desejo do justo do nosso no, de, de, de nós cristãos resulta em bem o desejo é saúde é vida longa é alegria é paz e é proteção enfim é tudo isso aí mas o ímpio não tem este desejo na verdade o ímpio tem medo da morte, o ímpio tem medo do inferno, o ímpio tem medo do diabo, o ímpio tem receio que as coisas vão dar certo, vão dar errado, aliás, o ímpio o injusto é, é tudo pela negativa, então isso lhe será como resultado em ira. No livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 3, 33, desculpa, diz também assim a Palavra do Senhor. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar do justo. Deus abençoa o lar de todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Mas a maldição do Senhor, a ira do Senhor está sobre a casa de todo aquele que não crê em Jesus como Senhor e Salvador. Ele não tem a proteção de Deus não está debaixo da graça de Deus, não é coberto com o sangue de Jesus, porque ele não crê em Jesus Cristo, então a maldição do Senhor está sobre a casa de todo aquele que não crê em Jesus, todo aquele que não crê no sacrifício no Senhor Jesus Cristo. No livro de Gálatas, Deus nos mostra aqui através de Paulo, Paulo aqui escreveu o livro de Gálatas no capítulo 3, no versículo 13 Deus então nos diz assim através de Paulo, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar nós no livro de provérbios capítulo 3 lemos que a maldição do Senhor está sobre a casa de todo aquele que não crê em Jesus que é o ímpio, que é o injusto, mas aqui já no livro de Gálatas capítulo 3 no versículo 13 nós então aqui recebemos a referência revelação que fomos redimidos da maldição da lei, quando Cristo se tornou maldição em nosso lugar. Tu e eu, minha irmã e meu irmão, nós fomos comprados de volta para Deus, para a família de Deus Logo, nós estamos fora Da maldição, nós fomos Livres, nós fomos, fomos Feitos livres da maldição Fomos libertos da maldição da lei Porque a lei traz com ela uma maldi... Algumas maldições, se a pessoa Não fizer o bem, não amar Então ela, ela Será digna de receber a maldição Do Senhor, mas aqueles Que receberam Jesus Como Senhor e Salvador Esses ali então foram comprados de volta para a família de Deus Estão livres eh, da maldição da lei porque Cristo já se fez maldição em nosso lugar. Logo, tu e eu não podemos temer mais a maldição da lei. Tu não estás debaixo de maldição, minha irmã e meu irmão. Eu queria fechar aqui esta este devocional, esta palavra amiga, com o livro de Amós capítulo 3, no versículo 3, onde a palavra do Senhor diz assim, Porventura, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Uh, o que Deus está a dizer é o seguinte, Porventura, você, você tu e eu, nós andaremos com Deus Se não estivermos de acordo com a palavra dEle Com a promessa dEle Deus disse que pelas feridas de Jesus Ele te curou Tu estás de acordo com esta promessa Se estiveres de acordo com esta promessa Então a cura vai acontecer na tua vida Mas se não estiveres de acordo com esta promessa Não acreditares na cura divina Então a cura não vai acontecer É difícil, é impossível acontecer na tua vida Por quê? Porque tu não crees Deus está a dizer Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Tu para receberes a bênção do Senhor, para seres curado, para seres liberto, para seres abençoado, para seres salvo da ira de Deus. Tu precisas crer na promessa de Deus. Tu precisas crer na palavra de Deus. E quando tu crês na promessa de Deus, quando tu crês na palavra de Deus, na verdade tu estás a andar, tu estás a caminhar junto com o Senhor, porque o Senhor é a mesma palavra. O Senhor é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, a palavra de Deus, quando tu crês nela, tu caminhas com ela, e ela acontece na tua vida, minha irmã e meu irmão. Se você crê que está salvo, então você está a caminhar com o Senhor, e o milagre acontece. Se você crê que foi curado pelas feridas de Jesus, então você foi curado. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Minha irmã e meu irmão, crê somente na palavra de Deus. Não crê no que o diabo tenta querer te fazer crer, nas filosofias vazias, vãs. E sem sentido O diabo é armado E banca uma de filósofo Mas na verdade as filosofias dele Não têm sentido Não, não te levam para lá do nenhum Minha irmã e meu irmão Esta é a palavra que eh, Deus colocou no meu coração Para compartilhar com todos vocês Levar até ao vosso coração Espero que tenha lhe abençoado E esclarecido dúvidas Até mais amanhã Shalom